Pra não se assustar, eu vou botar a porta e vou te pegar. Ha, ha, ha, você não tem onde fugir, vou botar na sua cama. Depois, não, mais Vou te dar com o que? Você não sabe o que eu sou? Eu sou o Nash Mercury Bad Você não é nada comparado a mim. Eu sou maior, você é muito então, importante. Vocês são os garotinhos com uma lanterna Já olham pra porta e vivenciar Com um armário que dá pra não ser pego Com porta e bola e fica Você não foi nada A minha frente o maior inimigo Te machado desafiado Vai te pegar Te morder garras afiadas pra te matar Ele estará atrás de você Sempre mesmo tem anjo eu te entro, e não posso nem e ganhar porque fazer só uma para Criança que quer matar talo tá, um forte eu não me desculpa só que sim eu não queria fazer aquilo mais me Quando Quando eu encontrando água. eu não tive a escolha a fazer eu não quero isso você começou não, eu não então por favor pare com isso por favor